Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem já me segue aqui, já me acompanha aqui no meu canal no YouTube, sabe que eu trato muito aqui sobre anúncios patrocinados no Facebook. Falo completamente sobre marketing digital. Tudo que prioriza que engloba um negócio digital, um negócio online na internet, eu trato aqui no meu canal. Esse conteúdo de hoje, eu vim abordar hoje sobre algumas coisas sobre o Facebook Ads. Então, como eu havia prometido aqui em vídeos anteriores, vou estar sempre acompanhando... Okay? para trazer para vocês aqui no meu canal assuntos atualizações que envolvem o Facebook. Talvez você não saiba, você não está sabendo de muitas outras coisas que estão tá acontecendo nesse exato momento e venho compartilhar com vocês aqui no meu canal uma nova versão dos termos que substituirá os atuais então eu não vou estar tá lendo esse conteúdo porque ele é um pouquinho extenso mas eu super recomendo tá para você não ficar sem essa informação que você leia vou deixar para você aqui embaixo do vídeo aqui tá para você ler com mais calma porque segundo o Facebook essa atualização vai acontecer agora em janeiro tá no comecinho de 2023 Então como eu havia prometido cara mais uma vez eu não quero que você fique sem essa informação e sempre quando tiver novidades atualizações qualquer mudanças que houver dentro do Facebook eu vou trazer para vocês Se você não ficar se essa informação sem esse conteúdo aqui atualizado aqui no canal galera se você já gostou se você já entendeu que isso foi importante para você cara dessa aqui embaixo já deixa o seu like deixa o seu comentário que é muito importante se você chegou aqui agora pulou de paraquedas para assistir esse vídeo aqui esse conteúdo que eu mostrar para vocês aqui na tela do meu computador cara já se inscreve no meu canal. Deixe o seu like, o seu comentário, que vai ser muito importante, porque só assim eu vou entender que meu conteúdo está sendo de relevância para você, ok? E vou trazer mais atualizações conforme aqui, né, você for opinando. Então, isso para mim é muito importante para a evolução do canal, beleza? Galera, então, sem muita enrolação, vamos aqui para a tela do meu computador, vou mostrar para vocês exatamente aqui, como mostra aqui nas políticas toda essa informação acoplado beleza? Vou mostrar para vocês aqui algumas informações que vai ser muito útil para ajudá-los. estamos aqui no Google mais para otimizar e fica melhor a nossa informação eu vou abrir aqui uma aba anônima ok? vou clicar aqui nesse três pontinhos vou selecionar aqui ó uma nova janela anônima vou pegar o link vou colar aqui dentro tá já tô com o link aqui já engatilhado vou só colar aqui dentro vou dar um enter ok não te preocupa que eu vou deixar para você o link aqui dessa informação, OK? Para você só clicar e já acessar esse conteúdo, tá? Super recomendo que você leia. Você já pode perceber que aqui já tem uma aqui uma informação aqui, ó, super importante, OK? A partir de 3 de janeiro de 2023, essa nova versão dos termos substituirá os atuais, OK? Então, lê isso aqui, ó, termos para criação de anúncios com auto atendimento. É muito importante você ler isso aqui, tá? Eu não vou estar explicando isso aqui exatamente porque é um assunto mais que você vai entender. Quando você começa a ler, então lê, então lê, pessoal. Lê esse conteúdo aqui. Tá, eu busquei eu pesquisei, então tô deixando para vocês aqui de, de falar mais tranquila. Tá, me mantenho aqui sempre atualizado para me trazer para você conteúdo aqui atualizado, não conteúdo repassados aí. Tá bom, que foi de, de anos, então enfim, coisas que exatamente que está acontecendo nesse momento. Então aproveita para você ler, pessoal. Quem lê tudo e vê algo até o final cresce e evolui. Mas se você fica travado e você não vai não ver nada até o final não lê nada até o final você não vai evoluir você não vai ter resultado você não vai ter sucesso na tua vida seja em qual for a área específica então leia eu vou te passar aqui tá tem uns pontos aqui que eu achei muito importante um assunto que está sendo muito aqui pesquisado aqui no canal que a galera está curtindo a galera está tipo, compartilhando é sobre pagamentos né é cobranças indevidas ok no facebook então tem uns temos aqui tá e ele específico, vamos nunca procurar aqui ó tá para gente ver essa parte, ok? Aqui encontramos aqui ó, você pode estar lendo aqui no topo 4 beleza? Então aqui informa que ó, você pagará por os seus pedidos de acordo com o que segue, ok? Você cumprirá todos os termos de pagamento da comunidade na medida que em que forem aplicáveis. Então muito importante ler isso aqui, gente. Não vou ler porque senão nosso vídeo vai ficar grande. Mas o principal foco, o objetivo é de mostrar para vocês, de passar para você, para você ler isso aqui. Ok? E se ficar com alguma dúvida, me informa aqui debaixo do vídeo aqui, porque eu vou explicar para você cada tópico. Porque eu já li isso aqui por diversas vezes, tá bom? Eu não vou explicar isso aqui, porque é um vídeo muito comprido, e eu não quero que você se afogue, tá? Em overdose de informações, porque isso aqui tá aqui tá tudo aqui e somente aqui no meu canal que você vai ver esse conteúdo especificamente tá então aqui então são mais ou menos são basicamente e finalizando tem uma parte que muito importante aqui ó data de vigência 3 de Janeiro de 2023 Eu vou ler tudo isso aqui galera porque vai ficar melhor para a tua compreensão melhor entendimento Ok? Surgindo qualquer qualquer dúvida, surgindo qualquer surgindo qualquer dúvida, por favor, comente aqui debaixo deste vídeo, porque eu vou é a honra e o prazer de poder estar te respondendo, tá bom? Só não quero que você fique com essa informação vazia ou com uma, alguma coisa específica que é ao qual você não esteja sabendo, ok? Porque como eu havia prometido, eu vou trazer para vocês aqui sim atualizações, mas esse esse principal objetivo aqui é de trazer para você e mostrar para vocês esse conteúdo tá, que está informando que nas políticas de privacidade do Facebook, certo? Então leia isso aqui, que você vai ter novos entendimentos, novos conhecimentos para você não estar tá perdendo ainda também, não ficar sem informação tá bom então é, se ficar com alguma dúvida deixa aqui nos comentários que vai ser útil né? vai ser muito importante para mim estar te ajudando aqui também para compartilhar com vocês também minha experiência e minhas visões né de cada tópico que eu posso estar te orientando aqui de como você pode também estar aplicando ok nas suas campanhas de anúncios tá bom para você melhorar o seu jogo você melhorar o seu projeto que nada adianta você é, é ser um apertador de botão e você não entender sobre políticas que isso aqui é muito importante Pra você. Beleza? Esse foi nosso conteúdo. Bem rápido. Bem direto aqui. Sem casca Sem nada de maracotaia. De focar Ok? Bem direto ao ponto. Só para você entender. Beleza? Pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o um próximo conteúdo.